Você aí, alguma vez sonhou em conhecer o seu cantor ou cantora favorita? Então, interrompemos os nossos vídeos padrões para dar um comunicado de que ela é linda! Pra quem não me conhece, bem, eu gosto muito da cantora Demi Lovato, ok? Ok. Provavelmente muita gente deve estar me julgando nesse momento, mas se entenda. Eu cresci com Disney, assisti Barney e os Lovatics vão entender quando eu digo Barney. Dentre outras coisas mais, ela faz parte tipo, da minha vida, faz parte da minha adolescência e meio que também faz parte da minha infância. Então como não gostar dela? Além dela ser linda, ela tem um talento incrível. Pra quem anda meio desinformado e não sabe o que tá acontecendo aqui no Planeta Terra, dia 24 foi um dos shows da Demi Lovato, aqui em São Paulo. E eu e irmã, que também é louvado, que nós fomos no show. E além de irmos no show, assistimos é, a passagem de som que também teve, nós participamos do meeting. Ou seja, nós conhecemos a linda da Demi Lovato. E assim, isso é uma coisa muito incrível, porque na realidade, ela ia marcar a minha vida de qualquer jeito. E quando a gente conhece alguém que a gente gosta, ainda mais quando é um artista internacional, que poucas vezes vem para o nosso país, é uma coisa maravilhosa. Então, eu fui desse jeito. Pra quem não sabe, ela veio fazer a sua turnê Neon Lines e tem tudo a ver essa maquiagem com o assunto. Como eu imaginei que várias pessoas estariam maquiadas com tinta neon, eu decidi criar uma maquiagem diferente pra poder estar tá indo nesse show. Porque se ela ia marcar minha vida, o mínimo que eu podia fazer é marcar a vida dela de certa forma, por mais esquisito que eu parecesse. Então essa maquiagem foi a maquiagem que eu fui no show e por conta dela eu conheci várias pessoas lá. Era uma das maquiagens mais diferentes que tinham e dentro do meeting não tinha ninguém maquiado Era só eu e a minha irmã porque eu também fiz uma maquiagem parecida nela é... foi incrível E pra você que tá se perguntando como foi Bom, número um, foi incrível Número 2, ela é muito, muito linda Número 3, ela é bem pequena perto de mim Eu tenho 1,84m de altura e tipo, ela é quase um pigmeuzinho perto de mim e número 4, ela sim é muito, muito linda. Fazer o que, né? Por conta da maquiagem chamar um pouquinho de atenção e eu estar de lente de contato, eu fiz várias amizades e conheci muitas pessoas que se interessaram pela maquiagem. E por isso eu decidi fazer esse vídeo pra estar mostrando pra eles e pra elas... Como a maquiagem foi feita? Na verdade, não é uma maquiagem muito diferente. A, as maquiagens aqui do canal são um pouco mais elaboradas. Esse vídeo na verdade foi postado justamente para essas pessoas que queriam saber como a maquiagem foi feita e para esses amigos que eu fiz. E é lógico, é uma maquiagem que vocês também querem, que estão acostumados a essas coisas mais complicadas que eu faço no canal possam fazer pra qualquer outra festa que vocês queiram participar. Não necessariamente essa maquiagem precisa ser feita com tinta neon ou que reaja à luz neon. Ela pode ser feita com qualquer outra tinta. Mas se você quiser ir numa festa diferente, ou se você tiver, sei lá, algum aniversário fantasia, whatever, você pode estar tá fazendo uma maquiagem parecida pra, sei lá, ficar diferente. E se você não quiser gastar dinheiro ou fantasia, você também pode fazer uma maquiagem que rápida, fácil, e tá legal. Né? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meio que ele atropelou o vídeo dessa semana, mas eu vou postar pra vocês em breve o vídeo mesmo que... no cenário atual e como ele é feito... E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem o canal. Pra quem não é inscrito, se inscreva. louvade eu conto com a ajuda de vocês pra poder ajudar a divulgar o canal. E eu espero que vocês também gostem da maquiagem. E pra quem me viu no show, é isso aí. Também ajuda a divulgar, curte o canal. Curtam a fanpage, me sigam no Instagram e me amem. <risos> me amem muito, só que não. É, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. <risos> Falou.